Tenho uma paixão por trabalhar com as dores emocionais dos meus clientes. Porque eu entendo que as dores que o nosso cliente reclama, geralmente, tem o seu fundo emocional. Geralmente. A não ser que ele bateu, foi uma pancada, ah, eu bati em tal lugar, né? Ou torceu, ou mal jeito, aí é uma dor física pontual, né? Aí não tem jeito. Mas quando começa aquela dor recorrente, recorrente, recorrente, Aquelas enxaquecas, né? quem sofre de enxaqueca ele sabe bem. Enxaqueca de 20, 30 anos de enxaqueca. Já fez trocentos exames e não aponta nada. Ou seja, está tá enraizado nos fundos emocionais. E é aí que eu encontro um campo muito fértil para trabalhar no alívio dessas dores emocionais. Aliviando a dor emocional, ou seja, aliviando o núcleo da dor. Encontrando o núcleo e trabalhando ele, por consequência, o efeito deixa de existir. Qual é o efeito? É a enxaqueca. Vou falar de novo. Se você souber trabalhar bem a parte emocional do seu cliente, você vai trabalhar o núcleo da dor. Trabalhando o núcleo da dor, aquilo que é efeito e é a enxaqueca, ela deixa de existir. Simplesmente assim. É assim que eu tenho feito? tem dado resultado no espaço terapêutico, é assim que eu tenho ensinado, quem tem ouvido o que eu falo tem aprendido e tem aplicado nos seus clientes e os clientes ficam super bem, super satisfeitos. A minha metodologia é uma, metodolo uma metodologia simples, prática e objetiva, ou seja, protocolo geral. Roberto, de novo, o que, que é o protocolo geral? Lembra que é simples? O nome geral é geral, é tudo como assim tudo tudo é tudo não é nem mais um nem menos outro é tudo ou seja você vai aplicar a reflexologia massagear o pé todo do seu cliente o pé todo da sua cliente Por quê? porque eu entendo que um cliente quando me procura procura você terapeuta ele tá ali todo bagunçadinho né cabeça toda bagunçadinha todo cheio de probleminha para resolver e eu entendo que o cliente Faço analogia da casa, um cliente com problema, um cliente com dor, é uma casa, uma casa suja, né? uma casa... Desculpa a comparação, mas é para vocês entenderem, lembra que a minha metodologia ela é simples, prática e objetiva? Então um cliente com extremas dores, enxaqueca, fibromialgia, por exemplo, dizem que não há o que fazer, mas eu sei como que faz, eu faço, meus clientes melhoram, e quem quer aprender comigo aprende e aplica nos seus clientes seus clientes melhoram quem tem depressão aprende comigo consegue melhorar seu cliente ah mas depressão é isso aquilo minha metodologia ela é simples ela é prática ela é objetiva